A natureza fascina qualquer pessoa. Por pior que seja o ser humano, quando ele entra no ambiente natural, ele se transforma. Respiramos um ar diferente, contemplamos coisas diferentes, assim como estamos aqui neste momento. Estamos em meio à natureza, observando aqui ao nosso redor as grandes maravilhas e obras do grande criador deus a ciência tenta encontrar respostas e tentar explicar segredos e mistérios da natureza o homem faz milhões de pesquisas tentando encontrar respostas mas muitas vezes os grandes cientistas esquecem de colocar um ingrediente especial em suas pesquisas e esse ingrediente se chama Deus. No livro de Jó, capítulo 37, versículo 16 A palavra de Deus ela diz assim Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens E das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Deus é o autor da ciência Deus é o autor das maiores pesquisas que existem ele foi que criou os grandes segredos que o homem não consegue explicar. Você quer conhecer Deus? Olhe para as árvores, olhe para a natureza. Tudo mostra que existe um ser superior, que existe um Deus criador. Que no dia de hoje, você não seja apenas uma pessoa que ache bonito a natureza, mas você seja uma pessoa que ame o autor da natureza, que se não fosse ele, nada existiria, inclusive eu e você. Deus te abençoe.